No momento que a tecnologia está muito presente na vida do produtor rural, a Iara Brasil trouxe uma nova plataforma para facilitar um pouco mais o produtor rural. Megalab, lançamento aqui na Expo Direto. Me conta um pouquinho, João. Oi, Aline. A Iara está esse ano tá trazendo para a feira o Megalab. É, a gente acredita muito que a tecnologia digital vai vai estar mudando o agronegócio e essa ferramenta que nós estamos trazendo vai ajudar muito na parte de nutrição de plantas, a gente consegue estabelecer através da, da, cultiva, da cultura, potencial que a, quer produ, que a gente quer produzir, análise de solo, fazer uma recomendação mais precisa para cada talhão sobre qual a melhor adubação, a melhor solução nutricional que ele vai usar para aquela cultura. Então, é uma inovação, é um lançamento aqui na feira, não teria um lugar melhor para lançar do que aqui na Expo Direto, que é um local de inovação, as principais tecnologias do agronegócio são lançadas aqui e estamos felizes em poder trazer nesse evento o Megalap. Então, acredita que é uma ferramenta que os próprios canais, as cooperativas, vão conseguir oferecer ao produtor uma melhor recomendação de nutrição de plantas mais completa, mais equilibrada. Nós temos hoje as variedades com um potencial produtivo muito alto e esse potencial produtivo para ser explorado precisa ter uma nutrição mais adequada. Não adianta você usar uma, uma, uma variedade muito boa, ter um bom manejo de solo e não usar nutrição. Então, a gente tem visto patamares aí de 80, 90 sacas de produtividade. Né? O desafio da Iara com o Super Soja, agora com o Megalab, é atingir os patamares de 100 sacas por hectare. E esse, essa, essa combinação de tecnologia, de semente, nutrição, maquinário, é onde nós entendemos que vai permitir o produtor a chegar aos níveis que nós queremos. Né? Então, 100 sacas de soja é o nosso desafio como empresa, junto com o produtor, junto com as cooperativas para chegar nesse patamar. João, a questão da tecnologia facilita muito o produtor, mas ele também precisa de auxílio agronômico. Além do, das facilidades do, da plataforma, existe algum auxílio que a Iara fornece após o uso da plataforma? Não, perfeito, a Iara hoje dispõe de mais de 300 agrônomos a campo. Nós temos aqui na própria feira mais de 50 pessoas diretamente envolvidas para dar a recomendação e falar com o produtor. A nível de Brasil, então essa equipe é que é, faz o posicionamento prepara os canais, os agrônomos das cooperativas e revendas também para serem habilitados a usar o MegaLab, então realmente tem uma assistência bem completa, né? Então o produtor que compra, especialmente os programas nutricionais da Yara, consegue ter ainda mais próxima e com mais assertividade a assistência agronômica, né? Arina? Além do Mega Lab aqui na Expo Direto, que é uma feira muito importante aqui no Rio Grande do Sul, também nível Brasil. Tem algum outro programa nutricional que está sendo apresentado aqui para os produtores rurais? Perfeito. A Yara tem pesquisado muito e buscado soluções nutricionais que agreguem mais valor ao produtor. Então nós estamos esse ano completando o terceiro ano aqui do Super Soja, por exemplo e a, estamos apresentando aqui na feira os resultados do, do último ano. Né? Então, realmente, com ganhos aí na média de 6,8 sacas por hectare, investimento próximo a dois sacas, o então, retorno sobre investimento de três vezes no super soja, o resultado do ano passado. Expectativa esse ano com as áreas, a gente tem áreas em todo o estado, em todo o Brasil, de fato, com né? um ganho muito alto, né? e esse ganho vem realmente de ter um produto de melhor qualidade, quando você define qual é o produto correto. Né? A Yara tem hoje na base o Yara que é um NPK no grão, com oito nutrientes dentro do grão. Então o produtor aplica e tem realmente naquele grãozinho toda a maior parte da nutrição que ele precisa. E complementa com a linha Yara Vita, que é uma solução foliar, para realmente colocar de acordo com a necessidade, com a cultivar, faz uma recomendação de nutrição em todo o ciclo da cultura. Como eu falei, as variedades onde são mais produtivas, ciclos mais curtos, elas demandam, de, tem janelas onde você tem que fazer uma nutrição complementar foliar. E nós temos hoje a Yara Vita, a Yara vai, na semana que vem, dia 13, vocês vão estar lá em São Paulo, a Yara vai fazer o lançamento, a inauguração da fábrica nova no Brasil. A Yara tem uma fábrica na Inglaterra, a segunda fábrica do mundo vai ser isso, Sumaré, São Paulo uma fábrica de altíssima tecnologia, investimento de 100 mil, 120 milhões de reais. Vamos ter lá a fábrica e também um, um centro de tecnologia com pesquisadores, cientistas que vão vir para ficar uh, num site só, poder levar pesquisa, tecnologia e fazer um centro de formação e nutrição de plantas né, para o Brasil, aqui para os nossos agrônomos. Né? Então, realmente a Iara vem investindo muito, pesadamente. Né? Nós estamos também aqui na feira falando sobre o investimento em Rio Grande, que a Iara está em plena, plena obra lá, fica pronta a primeira fase já agora em junho desse ano, investimento de 1,2 bilhões de reais aqui no estado, onde nós estamos modernizando toda a nossa forma de fazer fertilizante, aumentando a produção desses iaramilas e NPKs, que tem sido um sucesso no mercado brasileiro. Realmente a gente acredita muito que... Na, na tecnologia que nós temos hoje, o potencial produtivo, o uso do NPK está se tornando cada vez mais necessário, inclusive. Né? Então, é a da Iara, investindo e fazendo realmente capacidade produtiva para poder levar ao produtor essa tecnologia nela. Então, estamos felizes, a feira, como sempre, é um sucesso, a Iara bem posicionada. um então, convite aí o pessoal para vir visitar o nosso estante, está bem, aconch bem aconchegante, bem acolhedor. Mas o principal aqui não é nenhum stand, isso é a nossa equipe, né? Então a equipe aqui sempre com um sorriso no rosto, pronto para levar informação, levar tecnologia e muito conhecimento. A palavra né, que está no logo da Iara é Knowledge Growth, é com o conhecimento que a gente cresce. Então esse conhecimento a gente aprende muito, escuta o produtor, leva também conhecimento que a gente tem de mais de 100 anos de história. A Iara está presente no mundo todo e isso traz para nós uma capacidade de através de tecnologias que vezes, estão sendo usadas em outro local e pode ser aplicada aqui, né? Então, estamos felizes e prontos para fazer uma super feira aqui na Expo Direto. Eu estou em Não Me Toque, em Grande do Sul, eu estou no estande da IAR e conversei com o João Benetti, que é diretor comercial, Aline Merladete, para o Portal AgroLink.